E aí gurizada do canal, como é que estão vocês galera, como é que estão vocês gurizadinha? <risos> um, hoje eu vou filmar pra vocês um treininho rápido de perna aqui um, Que eu vou fazer em casa, com aqueles pesos que eu tenho Vai ser meio difícil, mas vamos ver né, porque é pouca carga que eu vou ter pra, pra fazer um, Seguinte, olha como é que tá o shape O tá vindo uh, Vou fazer outro vídeo depois Falando melhor sobre a competição que eu vou participar Provavelmente vou no Campeonato que vai ter Pro League Porto Alegre Vamos ver Falta oito semanas da competição Eu tô um tempinho sem aparecer aí Tive uns probleminhas pessoais e Algumas Algumas pequenas tretas Então não consegui Não consegui gravar mostrar pra vocês, até vocês tinha pedido bastante treino de perna e não esquece né, já deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho e segue a vinheta, é nóis então galera, vamos fazer o primeiro exercício, vou pegar a barra ali já vamos começar de lá Vim até aqui, fazendo agacha uh, Junto com passada Ou melhor, passada junto com agacha Fica ligado Então galera Esse vai ser o primeiro exercício eu dei uma cansadinha, fazer umas 5 séries aí e depois vamos pro próximo, é nóis. A perna Então Já era o meu exercício Se achar que não pegou Faz mais algumas Algumas séries Só que eu já tô morrendo aqui Então vamos pro próximo Vamos fazer outro tipo de passada aqui. Vamos mudar ali o banco mesmo. Qualquer banco que não serve, fazer. Que que Deixa eu treinar em paz. Aí, ó, viu? Vai ai, Vai pra lá Não vai deixar fazer negócio Pra melhorar um pouquinho Pode botar um pouco de peso ali Acho que eu vou pegar um... Pra pegar os... Os halteres que eu fiz ali vou Fazer com peso agora pra ver como é que fica Vamos fazer mais algumas séries. E tá bom. Vou fazer mais umas três ali e já a perna aí vocês vão se aparecer e Vamos continuar. Galera, esse exercício Já era Tô morrendo Caralho Também tô em jejum Não comi nada ainda Já vai ser Meio dia E a perna Tá vendo? Agora que a gente já tá meio cansado, dá pra fazer uma agacha mesmo com essa. com essa barra aqui porque a gente vai. Agora que estamos alto já vai ser mais, mais difícil de fazer. Não tem tanta carga, né? Vamos dar. Aí ficou pesadinha, mas ficou. Só não ficou tão leve quanto imaginei. Vou descansar um pouco, fazer mais uma. sol, tá forte pra caralho. Nossa, mãe. Aí, ó. Aumenta a perna. Tem pouco te fase no posterior. É foto de fazer em casa, não tem tão pesado. Uf, deixa eu ver. A gente já era. Que exercício que eu vou fazer agora. Em casa tem que ser improvisado, né, gurizada? Não adianta querer fazer o que não tem. Vamos improvisar aqui. Tem uma agacha que dá pra fazer aqui, ó. Assim, ó. Ah, pesado pra caralho isso. Quem conseguir aí? Qualquer coisa usa uma.. um ferrinho pra. Só se apoiar pra não cair Ah, caralho. Tô muito cansado. Fazer mais algumas séries aqui e já era. Bom, daí, vamos pro próximo exercício. Tô gurizada. Seguinte, vamos fazer agora. Último exercício, uma bisetezinha. Vamos fazer uma agacha sumô junto com um stiff. Vamos ver como é que fica. Sim. Esse vai ser o último, então dá-lhe cinco, uns 5 x 7 dessa e já era. Não tenho muito o que fazer, até eu comprar um Um aparelho. Não tem muita, muita coisa que eu posso fazer. Estou querendo comprar uma gaiola para fazer agacha, uma barra olímpica. Daí já posso fazer vários vídeos de treino para fazer uma um agacha muito melhor que é um dos exercícios principal, né? Pra desenvolver as pernas. Daí eu, eu tendo a ganhola eu posso fazer bem pesado, boto de carga. Isso aí. Vamos continuar. <música> Ah, tão gurizada Mas se isso Por algumas séries ali do Daquela B7 Por hoje Era só Ah, só pra lembrar vocês Tem alguns que ficam comentando Nos vídeos de treino que eu faço em casa Ah, como é que eu consegui o shape assim Treino em casa Não foi em casa que eu consegui o shape eu sempre treinei numa academia, treino até hoje uma academia normal. Às vezes fico com vontade de treinar, fazer alguma coisinha em casa e faço uns exercícios aí. Tipo hoje, hoje está sem nada fazer, resolvi fazer um exercício. Deixe comentários aí o que acharam do vídeo. Pode dar a sugestão também. Sei que eu não sou um expert, não sou nem formado em educação física nem nada. Mas deixa os comentários aí. Fiz alguma coisa errada, o que vocês acham. Ficou certinho o treino. Vocês, se fizeram esse treino, deem um feedback aí de como foi. E não se esqueçam de se inscrever no canal. deixa o like aí. Ativa o sininho para vocês receberem as notificações. E até o próximo vídeo, grisada. É nóis, falou.